Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com meu pai pra gente jogar Minecraft na Batalha de Construção! Vamos lá! Sortear o primeiro! Vai ser... casa! Casa? Tem que fazer casa! Vamos lá! Então, uma casa... Já peguei alguns blocos daqui ninguém pode ver a tela do outro! Não vou nem fazer a casa primeiro, vou fazer o formato! Vamos fazer uma casa. Bonita. Tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô. vai fazer a casa mais bonita? Acho que ficou muito grande. A minha casa também tá grande. Ó. Oh, vamos lá. Minha tá grande, tá? Vai dar para fazer a casa? Vai. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Passei demais. o chão eu vou fazer depois. Acho que eu vou gastar muito tempo pra fazer a minha casa. A minha casa nem tanto. Porque Não. ela é. Ela é grande mais ou menos. O bom que o pessoal só vai ver a minha no final. Pessoal, vocês só vão ver o meu pai no final. Para surpresa! Vai ser uma casa simples. Dá até pra fazer TV. Mas tá bem claro o sol. Tipo. Ainda tá. Ali tá por do sol. Tipo aqui, Sol, Lá, por Sol. Será? Quem será que vai torcer por mim? Será que vai ter alguém torcendo por mim? Pode ser. A gente já fez algumas, algumas casas, não foi? A gente já fez... Nossa, assim, casa de construção, de, de, de desafio, a gente já fez. Meu pai, ele demorou dois dias só pra fazer uma casa realista. Mas a, a coquivale é a casa bonita, então tem que caprichar. Não, tu demora dois dias só pra fazer uma casa bonita. Eu tô terminando a última parede. Tu fez as paredes? Eu? Ainda não. Eu já tô fazendo, já tô terminando. Estou. Eu, Eu comecei com... pelo chão. Eu comecei pela parede porque é a parede melhor. Zoom! Aff! Sempre fica dente quando eu vou rapidão. Terminei. Já? Não tem que ir caprichando essa casa. Não, a parede eu terminei. Ah, a sim. casa não. Pei, pei, pei, pei. Pá, pá, pô, pá. Aqui tá perto do quarto, tá? Mas eu vou fazer um lugarzinho aqui. Tá de noite, eu nem percebi. Amanheceu. Confia. Foi Deus, não foi eu, não. Ou será que não? O chão eu vou fazer diferente. O chão vai ser de madeira. Não sei se vai ficar tão bom com a parede branca e o chão... Ah, deixa pra lá. Eu vou fazer mesmo. Eu não entendi o que ele falou. Seu pau. Essa gatelho que legal. Ela vai demorar um pouquinho para fazer o chão cometem aí, time Lucas ou time. Quem tá torcendo? Pô, o pai de Lucas. Time pai de Lucas ou time Lucas? Isso. Meu Deus, tô indo muito rápido. Só para eu falar que eu tava indo muito rápido, eu quebrei o chão inteiro. E aproveitem, deixem o like. E se inscrevam no canal. E compartilhe com os Ami Gus E comentem, isso sei é que eu falei. Comentem aí qual é o seu time Time. Quem você acha que vai fazer a melhor casa? Time pai Lucas ou Time Lucas Mochacho? Agora falei mexicano That's really impressive Zzz. Tô quebrando o chão Oh, mas o chão, até que eu tô terminando. O chão só faz. Então é, mais, é o mais demorado. Eu tô colocando é o concreto. Tô com... Meu chão não vai ser de concreto, não, vai ser de madeira. Então eu tô quebrando o piso pra botar piso. Ah, agora eu entendi! Eu também já fiz isso. Foi a primeira coisa que eu fiz. Tô terminando o chão! A few moments later agora aí me vou construir de chão mas vai ficar bom eu uma... sei que vai ficar bom né Olomele essa é uma casa rústica minha catapinhas é fácil de fazer o chão é não o chão é a coisa mais fácil de todos é o chão eu já terminei né então já estou na nas paredes. Nas paredes. Tipo, eu só tô fazendo a segunda cama. Meu pai tá se mexendo. Se mexer. Tô que nem um bobo. olha pra ver se tu se mexe. Aí você vai... Perder tempo. Eita poxa. Eita poxa. Aqui. Terminei o chão. Eu terminei as paredes. O, que... o chão e a parede ficou legal. E já tô fazendo teto. Tem um jeito de teto que eu gosto de fazer que é teto de vila. Que mas eu só sei fazer esse teto de vila quando é casa quadrada, não quando é casa que tem quarto lá aberto. Um jeito que eu aprendi de fazer. E também não dá pra ver do meu pai, ó. Tem uma paredona. Aí eu não consigo ver. Ainda bem, né? Porque senão... ia ser é injusto. Eu copiar do meu pai e acabou o vídeo. Eu esqueci de botar uma coisa antes de eu completar o teto inteiro. É um lampião. Quebrei o teto. Ó, o lampião eu tenho que colocar aqui, ó aqui vai ter esse balcãozinho coloca o Lampione eita tá Lampião dos brabos tá faltando aqui a patroa o teto tá ficando de um jeito realístico e bonito a minha a minha não sei se tá ficando bonito não o, o quê? Tô teto? A minha casa. Terminei o teto! Agora falta botar lampione no el teto. Eita, falta ali, ó. Falta ali, tá escuraço. Aqui. Aqui. Minha casa tá bem iluminada? Não. Falta botar mais... Meu Deus. Ó, oh, a iluminação tá boa. Vou deixar assim, senão eu gasto muito lampião e minha casa fica só com lampião no teto. Portinha. Tô, tô, tô, tô, tô, tô, tô. Aqui vai ser meu jadrinho. Jadrinho. Vai ter jardim. Deixa eu pesquisar aqui, farinha de osso. Farina, uma farina de osso. Não tá saindo bonita como eu gostaria, não. Eu vou pegar este. As coisas não combinaram muito bem. Mas hum. vamos ver, né? Como é que vai ser o final. Jardim. Sim. Capou Capou acabou, acabou, acabou. Acabou, o catapou. Ó, o jardim vai ser só plantas mesmo aqui no jardim. Ó, tá plantando pra fora. Ah, mas de fora eu também vou botar planta. Aqui, aqui. Vou lhe botar. Ó, oh, só fica de noite. Deus fez isso. que aqui, que aqui. aqui, aqui. Capô, capô. Tá. Não pode ter grama alta aqui. Pô, pô, pô, pô. Eu quebrei o chão. Tá voltando, finge que não aconteceu nada. Será que eu vou fazer um arroz de primeira? Não. Segunda. Não, terceira. Vai. Cadê um Hadouk aqui? Não, tira essa árvore daqui. Tira. Tira, tira, tira, tira, tira. Socorro. A árvore ficou atravessando a minha casa. Ela, tra... Ela tá pra dentro e pra fora. Eu acho. Não foi pra dentro não, ainda bem. Achei que tinha bugado. Pega a muda. E bota a mil Aqui. Eu vou botar uma de árvore em volta. Acabou. Tô na, tô fazendo nascer árvores. Tô botando vida aqui. Vida, vida, vida, vida. Quero uma vida. Vida, vida, tá bom de vida. Vida, vida, vida. vida, vida. Mais vida. Nasce, filha. Nasce. Nasce. Ó, oh, a minha casa tá boa. Aqui vai ser a famosa cozinha. Oh, Ó, sendo que a cozinha só vai ser um balcão assim mesmo. Pra ter uma cozinha precisa de fogão. Pegar um fogão. Cozinha só de fogão. Ó, oh, só tem um fogão. Janela, janela, janela, janela, janela. Eu não peguei painel, não, peguei janela. Capei, pei, pei, pei, pei. Capei, pei, pei. Pei, pei. Capei, pei, pei, pei. Pei, pei, pei. Está mais iluminado. Ó, Minha casa tem sneels. Oh. Eu nunca conheci esse bioma aqui, tá? Mangue. Sabia nem que existia, mangue. Eu não vou pegar o sofá de mangue. Oh, acho que o sofá de mangue vai ser legal. Sofá de mangue? Sofá de manga! Sofá de manga! Não é ó oh. Mangue é uma madeira? É! Mas eu vou fingir que é um sofá mesmo. Ah não, mas fica ruim o estilo. Vou tirar. Vai ser de madeira normal. Pra combinar com o chão. Cadê o chão? Isso. Mangue é uma madeira, mas... O meu problema foi a escolha das paredes. Não combinaram demais. Não combinou. É, não. Mas ficou legal. Ah, oh, ficou legal, sofazinho. A TV, eu não tenho muita ideia, só vai ser isso aqui mesmo. Pei, pei. Pei, pei, pei. Pei, pei, pei. Isso é uma TV tá? eu boto aqui só falta fazer os quartos Capei, capei Capei, capei Ô oh, velho Eu quebrei o teto Tá de dia Agora foi Deus tá Confia. Confia, não fui eu não que usei com o mundo não. Foi Deus. Pô. Minha casa é bem vazia. Mas pelo menos é uma casa, né? A Nossa. casa é bem vazia? É, mas pelo menos é uma casa, né? A minha casa é grande e não tem quase nada a minha. Eu não fiz uma escolha boa, depois você vai ver. As paredes não ficaram legais. Tem um morcego! Tem um cego aqui? Morcego um Pacífico, ele não ataca. Ou será que é um hacker? Não é tu, não, pai, esse morcego aí não. Eu não. Ah, é, tu nem sabe fazer essas coisas. Eu não, Eu não sei mesmo. A cama é amarelinha que é minha culpa ferida. Tu não tá aqui, não, né? Não. Esse aqui vai ser meu quarto meu quarto. E no meu quarto vai ter coisas que não vai ter um dos outros, porque eu sou eu e eu quero o que eu quero. A minha casa não ficou bonita, mas vamos lá. A esperança é a última que morre. Eu tenho um bilhão. Amugos. Tem amugos. Aqui não tem, não. Aqui não tem, não. Aqui tem outro amugos. Amugos. Amugos. Amux, ah, amux, ah, amux. Ah, eu vou fazer meu inventário porque eu terminei já. Já? Ah, já. Vou esperar lá. Eu, eu saí pela porta errada, né? Tá bom. Duas horas depois, ta, ta, ta, ta, ta. Dois mil anos depois. Pessoal, agora vamos olhar a construção. Do meu pai. Vamos lá. Eu vou lhe acompanhando. Então, essa é a minha, minha casa. Deixa eu lhe apresentar. Aqui é a sala. Estamos aqui na é sala. sala. Aqui. Aqui. Aí são os quartos. Aqui. um. Aí primeiro é um banheiro. Um banheiro pequenininho. Isso. É muito pequeno, É só pra fazer isso. Aqui, aqui um é né? um quarto. Aqui assim, é um quarto. É o que eu nem querer uma cama. Oh my gosh. Não, eu construí de novo. Construí Pronto. E aí no quarto aqui. tem um banheiro do quarto. Aqui é o banheiro e aqui? Da suíte. E aqui é o guarda-roupa. para guardar. É o closet. Ah, o closet. É um closet. que é bem grandinho. Se brincar, ficou maior do que o quarto. E aqui? Aqui é outro quarto. Aqui é o quarto de visitas. Aqui não tem banheiro, só tem um. Ah não, tem um banheiro. Aqui é um banheiro. Aqui é um banheiro. Aqui é o banheiro. O banheiro. E não tem closet. Não tem closet. Porque você vai guardar as coisas numa mala, numa não, bolsa. No não guarda-roupa. Cê... E. Aqui. E aí é a cozinha. A cozinha. A cozinha e... que. Só que ainda não, não foi colocado nada. Não foi mobiliado ainda essa casa. É, vem conhecer a minha. Te tranquei. Vamos lá. Coloca foi. aí pra amanhecer. Tá. Foi. Vem. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui é minha casa. Hã? Ó. Que diferença? Eu não, conto, não fiz árvore, não fiz nada, não fiz jardim. Eu botei árvore. Aí aqui. Mas a minha tá mais bonita. Tem um moncego né? do nada aqui, tá? Ah. Não liga, esse aqui é meu animalzinho, tá? Meu animal. Ô, oh, moncego! Mó... Cadê? Vem me mostra a casa. Aqui tem um moncego, não sei por quê. Porque Deixa um as coisas... monceguinho. Aqui. Ó, oh, tem pouca coisa. Aqui é a cozinha, ó. Tem na entrada. Tem a cozinha. Hum. Aqui e... a. As... Ah, tá tudo mobiliado já a sua casa. Eu passei aí aqui duas horas pra fazer a minha. Tem fogão. televisão. Tem televisão. Tem. Cadê a cozinha? Fogão? É aqui. A cozinha, é isso aí. Cozinha americana. Calma aí, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Acabou. Finge que nada aconteceu. Não. Aí pronto. E aí, aí aqui tem o jardim, ó. Uhum. Que tem planta pra regar. Aí ele tem as árvores em volta. Tem os cegos por causa Olha que o teto, como está, como está bonito. É. E aqui é o quê? Aí é um quarto, sendo que não tem banheiro. Tá, a casa ficou sem banheiro. É. já no mato mesmo. <risos> Faz as necessidades no mato. É, faz necessidade no mato. Aí aqui, ali é o quarto de se vir uma visita. Ah, um estante. Aí esse aqui é meu quarto, que tem a estante, hum. tem o lampião. Hum. Aqui é minha cama. Aqui, qual é o outro quarto? Aqui é outro quarto. Ah, aqui é o jardim, é, só tem um quarto. Ficou faltando o banheiro, mas tem dois Não. quartos também. Isso aqui é o banheiro. Cadê o banheiro? É o banheiro na rua, não, o banheiro aqui, ó. O banheiro. É o ar livre. É. Nossa. Calma aí. Banheiro. Vou fazer o banheiro aqui, ó. Capô. Capô. Capô. Tô já preparado para fazer o banheiro. Já vi com itens preparados para banheiros. Entra por, por, pelo lado de fora? Entra por aqui, ó. Você vem. Você entra aqui por fora, vai entrar pelos matos? Sim. Hum. Finge que tem chão, tá? Finge que tem chão. Finge que tem chão, tem chão. Gustavo, tá, ficou bonita a sua casa. Tirando essa questão do banheiro aí. Não, não, não, o banheiro tá aqui, o banheiro tá aqui. Tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Mas ficou legal, televisão. Aqui, banheiro, sofá. banheiro tá pronto, banheiro tá pronto. Cadê o banheiro? Ah, fotopia! Fotopia, fotopia. Pia. Faltou a pia, faltou a pia. pia. Diferente esse banheiro, mais legal. Não, é tipo, você passa aqui, ó. ó aí vai pelo, vai pelo, esse... pelo lado de fora, se tiver mosquitos, mosquitos começam a lhe morder. Não, é pra... É pra saber o quê? É pra você olhar, tipo, você vai no banheiro assim, ó. Você vai olhando pra cá. Aí você olha pra trás, quebra a porta. Não você quebra a porta não. Aí você entra no banheiro. Sai daqui, tá? Não vem no banheiro, não. Certo. Faltou uma coisa no banheiro. Pronto. Tem descarga. Tem até descarga no seu banheiro? Tem. O meu banheiro não tem nada, só tem parede. A minha casa só tem parede. Um e aí, um, um, qual será é que melhor? o pessoal gostou mais da casa de Lucas ou da casa do pai de Lucas? Não sei. Comenta aí. Até o próximo vídeo e falou. Falou. Outros vídeos vai ter outras construções. Na batalha de construções, né? Exatamente. Falou. falou!